Boa tarde a todas e a todos que nos assistem. Hoje nós vamos realizar o Webinar ProQualis do mês de junho. Nosso tema de hoje será o uso seguro de equipamentos médico-assistenciais, com ênfase em ambientes no acidentes no ambiente hospitalar, fontes de risco e mecanismos de ação. E para fazer a palestra que faz parte do Webinar, nós temos o prazer e a honra de ter conosco hoje aqui o engenheiro clínico Lúcio Flávio Magalhães Pinto, que é um engenheiro clínico certificado, é um diretor da engenharia clínica limitada, e, mais importante, que é uma das referências no Brasil e internacionais na área da engenharia clínica, na área da engenharia nos ambientes de saúde. É, como sempre... Nós teremos uma parte inicial é, de apresentação, em torno aí de uma hora, que nós vamos ter hoje, e depois uma fase de perguntas endereçadas por vocês e outras elaboradas por nós, sobre a própria apresentação. Uh, o webinar ele já tem um link, que está aí na, na página do Proqualis, e ele também uh, estará na, no perfil do ProQualis, ProQualis aprimorando as práticas de saúde. Então, de imediato, eu quero aqui agradecer muito ao, ao professor Lúcio Flávio, a gentileza, a disponibilidade de, de estar conosco, de né, ter vindo de São Paulo para cá. E, dito isso, vamos começar. <risos> okay. Então, eu queria agradecer também convite, né? É, uma, é sempre bom a gente poder, a gente da área da engenharia, poder ter acesso aos profissionais de assistência, mostrar um pouco do nosso trabalho e como a gente pode ajudar a tornar os ambientes é, e a atenção mais mais segura, né? Então eu fiz aqui um conjunto de slides que eu vou passar é, de maneira bem objetiva, né? E aí quem tiver alguma dúvida é só é, anotar o tema, né? que a gente pode comentar depois. Então, o objetivo geral da apresentação é reforçar a importância né, do, do usuário né, na segurança é, do uso dos equipamentos médico-assistenciais e propor, através de exemplos práticos, né, um, um comprometimento maior com os equipamentos que cada vez estarão, estão e estarão mais presentes no ambiente da atenção. E especificamente revisar alguns conceitos, é importante que vocês conheçam alguns conceitos é, que a gente tem em comum, né? os mesmos conceitos, né? mostrar um pouco da visão que a engenharia tem sobre esse tema, apresentar alguns equipamentos e algumas instalações, eu trouxe também algumas instalações para falar das fontes de risco, escolhi especificamente o bisturi elétrico, desfibrilador, a bomba de fusão, que são equipamentos que estão muito presentes em todos os hospitais. E outros, né, como a ressonância, incubadora, berço aquecido. Vou falar sobre os gases medicinais, sobre climatização, que também é 100% dos hospitais precisam desse tipo de equipamento. E alguns aspectos gerenciais que são relacionados a esse tema. Bom, uma revisão. Né? Então, quando a gente fala sobre tecnologia, a maioria das pessoas é, visualizam hardware. Né? Coisas que podem ser pegas. E tecnologia em saúde vai além disso, né? O soro caseiro é um exemplo de tecnologia em saúde. A ressonância também é um exemplo. Hospitais sem fila, né? um tipo de cirurgia ou outro, também é um recurso tecnológico. Eficácia tecnológica é a medida do benefício da tecnologia em condição ideal de uso. Nem sempre a gente tem condição ideal de uso. A efetividade é a mesma medida em condição real de uso. E quando eu tenho duas tecnologias igualmente eficazes, igualmente efetivas, a mais eficiente é a mais barata. Né? Risco é a probabilidade de um evento ocorrer, e o perigo a gente espera que esse evento ocorra com uma certeza maior. E os passos mais importantes que nós da área de engenharia utilizamos é reconhecer risco, né? saber apontar o risco, que é uma das coisas que eu venho mostrar hoje, depois medir a magnitude desse risco, né? se ele é grande ou pequeno, comparado com o um padrão internacional com a norma, e a partir daí nascem as medidas de controle, que podem ser medidas de natureza técnica, de natureza administrativa, e às vezes financeira. É importante dizer que nem toda medida de controle de risco envolve dinheiro. Né? Às vezes uma, uma medida técnica, uma medida administrativa, também é, proporciona o controle de riscos. Queria falar também do ciclo de vida de uma tecnologia. Ela começa no eixo Y, ali, a intensidade do uso. No começo, ela é muito pouco utilizada. E conforme o tempo vai passando, nós passamos ali, saímos da fase do desenvolvimento e vamos para a área de difusão dessa tecnologia. E tem um aspecto que é a utilização ampla, que é onde os riscos... Aparecem. Ali a gente conhece os riscos. Né? Então um, um passo importante né, já na incorporação tecnológica é conhecer os riscos antes da adoção do recurso tecnológico. A visão da engenharia. Nós temos a RDC 02 de 2010, que é, determina que os estabelecimentos assistenciais de saúde é, tenham um plano para gerenciar essas tecnologias e que essas tecnologias sejam gerenciadas de maneira efetiva é uma oportunidade para a gente envolver o operador, que é o agente principal aí, para diminuir os riscos é, relacionados com equipamentos. No gerenciamento e operacionalização do plano, normalmente nós trabalhamos com programas, o programa de inventário, o programa de treinamento, conformidade com leis e normas, programa de segurança, programa de gerenciamento de risco, enfim. Há uma infinidade de planos que a gente implanta, é, media a partir daquele diagnóstico situacional e o plano de ação. A RDC classifica os equipamentos em equipamentos é, de apoio, né, que são aqueles equipamentos que não são nem de infraestrutura e nem de aplicação direta no equipamento, como autoclaves, deionizadores, é, sistemas de tratamento de água, enfim. Os equipamentos gerais, que são equipamentos que não são de uso exclusivo hospitalar. Os equipamentos de infraestrutura, que envolve, por exemplo, ar-condicionado, elevadores, redes de gases, geração de energia elétrica de emergência e, por fim, os médicos assistenciais. Okay? É, é importante a RDC-02 porque ela permite a gente participar da capacitação dos profissionais através do programa de treinamento. E também eu queria ressaltar que a... A condição de baixo risco começa desde a do, da concepção do projeto. Né? Então, quando a gente tem a oportunidade de trabalhar na construção dos hospitais, a gente já garante que um, uma quantidade de risco menor na operação. Então, nós precisamos de pessoas que gostem do, do aspecto da construção e pessoas que gostem dos aspectos de engenharia relacionados à operação. Ou seja, os hospitais são um recurso tecnológico e devem ser operados de modo seguro. É importante é, que a gente saiba que os hospitais eles passam por um, um, um conjunto de pressões, né, pressões tecnológicas, econômicas, pressões demográficas e culturais e pressões regulatórias é, que têm aumentado com o passar do tempo. Então nós precisamos de pessoas dedicadas aos problemas relacionados às tecnologias em saúde com o uma, uma objetivo de reduzir né, ou eliminar os riscos que, esses, que essas tecnologias podem trazer, não só para o paciente, mas também para o operador e até para o patrimônio da instituição. Eu trouxe aqui um conjunto de responsabilidades do engenheiro clínico, esse está alinhado com o um corpo de conhecimentos que o American College define para, para nós, né, profissionais que atuamos nessa área, então vocês podem ver que tem a segurança hospitalar, a investigação de acidente, o gerenciamento de risco, a segurança com radiações, enfim, teste de rede de gases, preparo para situações de emergência e desastre, né? e o aspecto da educação que sempre tem que estar ligado com uma responsabilidade que o engenheiro clínico, junto com a, com a equipe de educação continuada, tem que chamar para si, para deixar, tornar os operadores, que eles possam utilizar os equipamentos de maneira mais segura. Então, o primeiro equipamento que eu trago aqui é o bisturi elétrico, é importante, as pessoas normalmente associam os riscos elétricos à alta tensão, isso é um erro, na verdade, o que importa é a intensidade da corrente elétrica. Quanto maior for a corrente elétrica que percorre o corpo humano, né? quanto for maior for a duração do desse, desse, tempo do choque elétrico, né? e o percurso, por exemplo, o percurso mão-mão, eu tenho o coração no meio, e o, o percurso mão-cotovelo, eu não tenho o coração no meio. Então, é, é importante a gente desvincular o risco elétrico com a associação da tensão elétrica, ou da voltagem. Né? A gente consegue produzir correntes elétricas altas, mesmo com baixa tensão. E a frequência da corrente elétrica, as correntes elétricas alternadas, eu trouxe aqui um gráfico para lembrar, todos nós estudamos isso no, no segundo grau. Né? Então a corrente elétrica alternada, na frequência de 650 Hz, que é o que a gente usa no Brasil, é uma corrente mais perigosa. Já quando a corrente elétrica sobe muito, ali eu trouxe 3,5 MHz, que é uma, uma frequência muito alta, né? 3,5 milhões de vezes num segundo a corrente vai a um valor máximo e a um valor mínimo. É ela que é o que a gente usa em bisturi elétrico, porque ele, essa, nessa intensidade ela não produz contração muscular, mas ela traz outros riscos que a gente vai comentar aqui na frente. Esse é um, é um bisturi elétrico típico, né? ele tem ali. Na base dele, é, possibilidade de, de eu ter até dois cirurgiões trabalhando com esse equipamento, no modo monopolar, e também do lado esquerdo eu tenho ali o modo bipolar, que eu vou explicar aqui rapidamente para vocês. É um equipamento que tem vários acessórios, cada acessório é, pode introduzir uma, um acidente nessa, na operação desse equipamento, mas eu vou concentrar aqui nos, nos mais é, comuns. Né? Então o princípio é o seguinte, eu tenho... É, dois pontos com uma diferença de potencial em volts muito alta, a corrente elétrica vai sair de, uma, de um ponto e ir em direção ao outro. No caso do bisturi elétrico, um ponto é a caneta que a gente chama e outro é o, o, a placa de retorno que está em contato com o paciente. E muitos dos acidentes é, relacionados a isso é, envolvem, por exemplo, a forma como essa placa é colocada... É sobre o paciente. Ela tem uma área de contato muito grande, de modo que a corrente elétrica ela se dissipa em toda uma área, aproximadamente 20 por 20 centímetros. E quando essa área, essa placa é mal colocada, a área de contato reduz muito, toda aquela corrente elétrica se concentra numa área muito pequena. O bisturi não para de funcionar e a gente só vai saber do acidente depois que a cirurgia termina e se removem todos os os recursos ali, né, os, os campos cirúrgicos, e a gente acaba vendo a, a queimadura. No caso, o que, que acontece? A queimadura pode ocorrer sobre a placa, sobre o eletrodo de ECG, às vezes a placa não tem contato com, com o, o corpo humano. E o bisturi aí, corrente elétrica encontra um caminho, é, a terra né, encontra um caminho pelo eletrodo de ECG. Como a área de contato é muito pequena, causa também queimaduras muito severas, né? Queimaduras muito severas que vão é, ser descobertas só no final da cirurgia quando eu remover o eletrodo de ECG. Eu tenho também a queimadura nos dois locais, né? Quando a corrente elétrica, a dificuldade de dela de, de voltar para o equipamento é igual pela placa e pelo eletrodo de ECG, a corrente se divide, então acaba que, criando queimadura tanto na placa quanto no eletrodo de ECG. A gente tem queimadura em locais adversos, que é quando a placa não está funcionando adequadamente, o paciente tem um cotovelo, uma mão encostada na mesa que está aterrada por acaso, a queimadura também ocorre em locais adversos. Temos o incêndio, isso é muito comum também, a gente usa alta oxigênio em alta concentração puro, né? uma pequena centelha ali com aquele material, campo cirúrgico combustível, acaba co ocorrendo incêndio. E o choque elétrico também, que é importante lembrar, que ele também pode, oferece risco para o operador. A gente sempre pensa no paciente, mas o próprio cirurgião, ele está sujeito a esse tipo de risco também. Então são efeitos comuns, esse tipo de imagem que eu estou trazendo, né, queimadura é sobre a placa, sobre o eletrodo de monitorização, em locais adversos. E aqui é um exemplo dessa placa, uma placa rígida de aço inox, ainda é muito utilizada no Brasil, embora exista hoje no mercado as placas adesivas, né, com recursos de segurança um pouco mais elevados. Tudo bem, então isso é o bisturi elétrico. É uma é uma figurinha perigosa. A gente tem que tomar cuidado. Os operadores têm que estar atento, têm que ler o manual de operador. Nós vamos falar disso aí também, né? E agora vamos passar para o desfibrilador também, que é um equipamento que é disseminado no, no país inteiro, é muito comum, né? e nós temos dois tipos. É, basicamente assim, eu tenho uma fonte de alimentação, quando eu fecho a primeira chave, ela carrega um capacitor, um capacitor, todos nós estudamos, é uma, um armazenador de energia, e quando eu fecho a outra chave, essa energia vai pra, para o paciente. Então, o desfibrilador monofásico, eu dou uma descarga só no coração, e o bifásico, eu dou duas descargas, no coração. O que o bifásico fez foi diminuir a quantidade de energia em necessária para a primeira desfibrilação. Então, a gente hoje encontra no Brasil os dois tipos. E eu vou falar também é, um pouco sobre os riscos. Né? O primeiro aqui é a desfibrilação. É importante que a desfibrilação a gente usa ela em qualquer momento da fibrilação, porque na fibrilação eu não tenho nenhum resto de um sinal de uma onda de ECG. Então, a modo, quando eu aperto o botão modo desfibulação, a descarga acontece em qualquer instante. Né? Quando eu faço a cardioversão, é, a gente sabe que a primeira terça parte da onda T é o período de vulnerabilidade, e se a descarga elétrica cair naquele ponto, eu posso pegar um, é, colocar um paciente que está com uma fibrilação atrial, por exemplo, em fibrilação ventricular. Então, eu tenho que fazer o tempo de sincronismo é, junto com o, o sinal de eletrocardio, eletrocardiograma. Então, é, a primeira terça parte da onda T é o período de vulnerabilidade, a gente tem que evitar que a descarga elétrica caia ali. Por isso, a gente aperta o botão de cardioversão e a descarga só vai ocorrer alguns milissegundos após o complexo QRS ser detectado pelo desfibrilador. Enquanto o complexo QRS não for detectado, a descarga não ocorre. O que é importante vocês notarem no desfibrilador de vocês, é assim, alguns des... hoje os desfibriladores, quando eu aciono o modo cardioversão, desligo o equipamento, ele obrigatoriamente deve voltar no modo desfibrilação. Os desfibriladores velhos, antigos, eu ponho, aperto o botão para cardioversão, desligo o equipamento. Na próxima desfibrilação ele vai estar em modo cardioversão o operador vai dar descarga e a descarga não vai ocorrer. Por quê? Porque não tem o sinal de ECG. Então, isso é uma observação para as pessoas que usam o desfibrilador, tem que ter essa, esse conhecimento. Né? Então, o, o desfibrilador também causa queimadura no paciente, também causa risco de choque elétrico no colaborador, e a cardioversão sincronizada, de novo, ela não atua quando em modo de desfibrilação. Eu fiz um videozinho rápido aqui, são 20, 30 segundos, mas eu gostaria que vocês observassem os dois. O que acontece aqui com os, os, os dois desfibriladores. Se puder passar. Então, ó, liga o aparelho. Depois apertou o sincronismo. Eu desliguei, desliguei o aparelho. Aí, liguei ele novamente. Liguei ele veja, novamente. ele volta, ele continua em modo de sincronismo. Já o novo, não. Eu liguei o aparelho. Apertei o sincronismo desliguei o aparelho, quando eu ligo novamente, ele não volta em sincronismo. Então, é muito comum a gente receber o equipamento como defeituoso, mas ele não estava com defeito, ele estava com o botão de sincronismo apertado, e por isso a desfibrilação não ocorreu. Então, é só mais um exemplo, todo equipamento tem um lado obscuro, né? e a gente tem que conhecer ele antes da, da adoção. Então, aqui, um outro problema, por exemplo, o coração tem que estar no caminho da corrente elétrica. E a gente vê muito em filme, vê muito em, nas revistas, por exemplo, do jeito que a pá está colocada, a corrente elétrica vai de uma pá para outra. O coração está fora do circuito. Né? Aqui na foto da esquerda, já o coração, um na região apical e outro aqui do lado do externo. Você garante que a corrente elétrica vai passar pelo coração. E na foto da direita também é toda uma, uma, uma informação totalmente errada. Então a gente não pode aprender nesses, nos cinemas né, e nem nas revistas. A gente tem que aprender nos manuais dos equipamentos. Não tem outro caminho, tem que ler, estudar e aprender. A questão do gel também, né? A gente, é importante lembrar que no, no hospital a gente tem dois tipos de gel basicamente. Um gel é para conduzir onda sonora, a gente utiliza nos aparelhos de ultrassom. E o outro gel é para conduzir ondas elétricas. A gente usa no eletrocardiógrafo, no bisturi e no desfibrilador. E é muito comum, né? Por exemplo, essa queimadura, que é apresentada aqui, normalmente a pessoa ela tem que... Às vezes é falta de gel e falta de pressão. A pessoa fica com receio de operar o aparelho e pressiona muito pouco. Então, ocorre um arco voltaico da pá para a pele e acaba queimando. Então, é falta de gel e falta de pressão. E aqui... São dois é, slides, onde o, o da direita é um gel é, condutor de eletricidade e o da esquerda é um gel de ultrassom. É muito comum. Você vai olhar o carro de parada, pega o gel e vê o gel é de ultrassom e não é um gel condutor de eletricidade. Também informação de manual. Né? O desfibrilador tem teste, todo equipamento tem teste. O operador deve conhecer esses testes. Né? Vocês podem ver, nesse caso aqui... É... Essa, pontos pretos, não só na pá do desfibrilador, quanto na, na, na carcaça do equipamento. Né? A pessoa carregou o equipamento e descarregou numa pá na outra e fez um arco voltaico. Então, outra forma de saber se estão usando bem o desfibrilador, você pega ele e olha as pás. Se a pá tem sinal de curto-circuito, já tem assim, ó, não estão sabendo usar o desfibrilador. E uma outra coisa importante, que eu queria que vocês notassem também, é aquele, aquela tomada que está na foto da direita. A tomada preta, ela tem três pinos, tem a fase, o neutro e o terra. Quando eu adaptei a da direita, na, na da esquerda, que é a branca, ela só tem a fase e o neutro, então o equipamento não está aterrado. Então isso é, é um outro, uma outra fonte de risco, está ligada à infraestrutura, e o pessoal que está ligado mais na assistência tem que observar esse tipo de, de problema e comunicar o mais rápido possível para o pessoal da engenharia que possa tomar providência no sentido de controlar. E importante a gente da engenharia, a gente mede se a energia que foi armazenada foi a mesma energia que foi liberada, quanto tempo demora para carregar entre uma desfibrilação e outra, e o tempo de sincronismo, né, no caso de, de cardioversão, se ele está dentro do que deveria estar é, tá conforme as normas. Um outro exemplo que eu trouxe é a bomba de infusão de equipe universal, também, assim, ela tem os testes do operador, né? Essa aqui eu, eu acabei errando. Desculpa, gente. Mas, bomba de infusão, a de equipe universal. A gente tem bomba de infusão que ela é atrelada, o equipo é atrelado ao fabricante. Eu compro o, a, a bomba de fusão e o fabricante me fornece o equipo. Mas o hospital tem a opção de usar a bomba de equipo universal. Ou seja, ele compra a bomba, a bomba é dele, não é acomodatada, e ele pode comprar o equipo no mercado, que é um equipo é muito mais barato, mas existem, todo equipamento tem um risco. Né? Então, vocês vejam aqui, é um pedaço, só um pedaço do manual de operação, quantas advertências tem, a bomba de fusão não operar perto de micro-ondas, não operar dentro da ressonância, não operar perto de bisturi elétrico, que o bisturi elétrico ele trabalha com, com frequência de RF, que a gente chama, radiofrequência. Então a, a onda elétrica, ela, sa, produzida no bisturi, ela interfere no funcionamento dos equipamentos. No caso de bomba de fusão, ele pode injetar medicamento a mais ou a menos. Então, de novo, eu volto para o manual de operação, né? Por exemplo, quando a bomba não estiver sendo utilizada por um tempo longo, você tem que medir o desempenho. Você tem que garantir se o, que, o volume que você pediu para pediu ela infundir, se ela está infundindo. É, nesse caso dessa bomba, por exemplo, o tempo de carga da bateria dela é 30 horas. Né? Então, de, de vez de tempo em tempo, o, fabric, o usuário tem que descarregar ela completamente e deixar ela 30 horas carregando, senão... O, o, você acaba ficando com uma quantidade de carga falsa e no momento que você precisa de energia elétrica, ela não é capaz de entregar para você. Como o, o, o Equipo Universal, eu compro ele no mercado, e eu não conheço o material, não conheço a dureza do material, né? é, eu posso ter equipos de lotes diferentes com desempenho diferente. Então, esse, essa bomba de fusão ela permite você corrigir uma infusão você mudou a equipe ou usou a equipe muito longo o um tempo muito longo ou o material é diferente você embora seja mais barato você tem que fazer essa checagem e essa checagem é checagem de operador é claro que a gente pode fazer uma coisa mais inteligente na incorporação né, desses desses equipos né mas é importante saber isso. Por exemplo, essa bomba está preparada para dois tipos de equipo, né? 15 gotas para formar um ML, 20 gotas para formar um ML ou 60 gotas para formar um ML. Então, se eu não configuro o equipamento, ele começa a é, infundir uma quantidade errada. Né? Então, de novo, eu volto para o manual do operador. Por exemplo, o volume do alarme, ou é, desculpa, o volume do alarme ou a sensibilidade do, do, de oclusão, né? quer dizer, com que pressão que a bomba vai entender que, que há uma oclusão. É o usuário que, que faz isso. Né? O tipo de alarme, se ele quer um alarme rápido ou lento, ou o volume do alarme, se quer alto e baixo, tudo isso é função é, de, do operador. Né? Tudo que está no manual do operador é função do operador. Agora mudando rapidamente para a ressonância nuclear magnética, envolve o campo magnético, envolve ondas eletromagnéticas né, e de radiofrequência que não podem sair da sala para não interferir na vizinhança e nem podem receber interferência de fora. Né. Tem um risco muito grande que são os acidentes de origem mecânica, os mais conhecidos que é a atração de materiais ferromagnéticos. E tem o risco do quenche também, principalmente o quenche que é muito pouco conhecido, que é o quenche para dentro da sala de, de, de, de exames, que é um volume, são 1.200 litros de hélio, numa razão de expansão de 1 para 707, então você imagina uma sala de exame inundada com 1.200 litros de hélio, eu tenho que ter um sistema de exaustão para exaurir esse hélio rapidamente acionado, por, preferencialmente por um oxímetro de ambiente, é quando a concentração cai abaixo de... 21% o, o sistema de exaustão entende que está tendo um coenche para dentro da sala e ele aciona um sistema de exaustão que remove esse material. Então, isso aqui todo mundo estudou, né? as linhas de campo aí no colégio também. E um exemplo aqui, eu tenho aquele ponto vermelho e a linha de 0.5 militesla. Alguns chamam de linha da, linha da vida. Quando essa linha cai fora da sala de exame, eu tenho que fazer blindagem magnética, para deixar que ela, impedir que ela saia, porque é essa linha que vai influir no marca-passo e nos equipamentos médicos. Então, você veja que um bom arquiteto hospitalar pode, além, só, além de diminuir custos, né, porque se você fizer uma sala pequena, o custo para você blindar ela é, não é pequeno, é, é, sai aí de, mil, de 120 mil reais hoje, por, por volta disso, no mercado. Então, isso pode ser diminuído desde a da concepção do projeto. Né. Então, aqui é um, um exemplo aqui de de uma blindagem, esse é um exemplo cinematográfico, as coisas não são tão limpas assim na obra, aliás, é outra fonte de risco, a obra em hospital também é uma outra fonte de risco, principalmente de infecção. E aqui são dois casos, o campo é extremamente forte, quando a sala, está, a luz está apagada, esse campo não, ele não desaparece, fica sempre 24 horas por dia, então as pessoas que não são treinadas é, podem, não só o, o, o dano físico, aí como a parte financeira também. Né? Então isso é muito comum, é só vocês procurarem MRI, né? Magnetic ressonância Imagem no, no YouTube, é acidente, vocês vão ver vários é, casos desse tipo. Incubadoras, né? eu estou trazendo incubadoras aqui, a gente teve no passado uma discussão, muito grande, se usava água para umidificar a incubadora ou se não usava, isso passou é, por algumas, é, alguns estudos e hoje está mais do que demonstrado que a perda d'água transepidérmica insensível em pacientes de nascidos pré-termo de extremo baixo peso, são muito mais bem gerenciados numa incubadora que tem o sistema de umidificação ativa, né? Só para mostrar aqui rapidamente, eu tenho a entrada de ar, um sistema de aquecimento desse ar, vocês podem ver o reservatório de água, tem um círculo ali que é uma resistência elétrica, essa resistência elétrica vaporiza a água e no retorno eu tenho um sensor de temperatura que vai ligar ou desligar o aquecimento e um sensor de umidade que vai desligar ou ligar a resistência que está dentro da água, de modo que eu consiga aumentar a umidade relativa no interior do microclima da incubadora. Aqui é uma curva que mostra que eu tenho vários... Cada curva dessas são as semanas de idade gestacional. Então, ali em cima, você tem com um paciente com 25 semanas de idade gestacional sendo gerido em um ambiente de umidade relativa de 20%. Ele tem uma perda d'água em grama por metro quadrado de superfície corporal por hora. Né? Por volta ali, de 70 e poucos gramas. E o mesmo paciente a 60% de umidade relativa... É, diminui bastante, né? cai ali de 70 e, vamos dizer, 75% para 38%. Então, essa perda de água diminui, e como a, e a reposição de água também, no um sistema que não está formado, é, dizer, leva menos riscos para o paciente. É, o, o trágico disso é que a tecnologia existe, mas não existe nenhuma remuneração diferenciada para esse tipo de tecnologia. E apesar de ter muito tempo, é um, é um equipamento que a gente tecnicamente a gente não pode dizer que foi incorporado ainda. Né? E é um equipamento complexo, hoje estão sendo agregados vários tipos de monitorização, no mínimo mais é cinco parâmetros, ECG, temperatura, frequência respiratória, saturação, pressão não invasiva. Então são equipamentos complexos que requerem é, treinamento especializado. Né? Aqui é o berço aquecido, né? É um equipamento que a maioria dos acidentes que ocorrem com ele é quando o pessoal improvisa com o um aquecedor né, no, no, nos ambientes né, e não tem um controle aí de realimentação para desligar a resistência quando, é, para evitar que queime o paciente. Né. E É um exemplo também, quer dizer, a, a, o berço aquecido em termos de temperatura ele é até mais perigoso que a própria incubadora. E aqui eu trouxe aqui um, um evento sentinela isso da, do, da Joint Commission International tem uma série de eventos sentinela que fala sobre os respiradores, né, os ventiladores. E o curioso é assim, que você lê o estudo dos 23 casos estudados de óbito e coma, nenhum deles foi associado ao equipamento. Hoje os equipamentos são muito seguros. Né? É, nós vamos falar um pouco sobre calibração no, no final rapidamente também mas você vê que os problemas relacionados ao equipamento são relacionados ao alarme, que foi ajustado incorretamente ou não ouviu o alarme, ou a concepção da UTI né, no projeto arquitetônico que impedia de você visualizar o equipamento. Mas a ideia de mostrar esse essa slide aí é mostrar que os equipamentos cada vez eles estão mais seguros, se a gente operar ele adequadamente. Agora, a gente vai mudar. Vamos parar um pouco de falar de equipamento e vamos falar de infraestrutura, porque muitos equipamentos, eles dependem da infraestrutura para operar. E a infraestrutura faz parte do cuidado. Né? Então, por exemplo, o gerador de energia elétrica de emergência. Então, será que ele atende todo o hospital? Né? Será que ele tem sistema de pré-aquecimento? Se na minha cidade faz frio, será que eu tenho lá um sistema de pré-aquecimento dele? A minha reserva de combustível permite operar com ele por quantas horas? Né? Eu, eu, eu, eu, se acabar o meu, eu tenho onde comprar, né? se tiver um blackout, onde eu compro, tem um gerador também, para eu poder tirar o, o combustível do, do reservatório, né? ele é um, é um gerador para operar em emergência ou ele, é o, ele pode operar em regime permanente? Ou seja, ele trabalha indefinidamente por meses a fio, né? E assim, como é que eu testo isso? Né? No hospital, o meu hospital ele testa, ele testa com o hospital ligado nele ou com o hospital desligado nele, né? Como é que é feito isso? É importante saber isso para cobrar né, das pessoas, do pessoal da engenharia, que dê respostas, porque isso impacta diretamente na assistência. Né? O hospital sem energia elétrica é um desastre total. Né? Então aqui eu trouxe dois geradores, uns ficam em salas, como o lado esquerdo, outros embutidos ali, isolados, né, acusticamente, desses tipos de containers, e aqui eu trouxe dois, duas instalações aparentemente iguais, mas você veja que o, o reservatório do, do gerador da esquerda, se, se vazar o diesel ali, ele vai espalhar pelo chão, lembrar que o, líquido, o diesel é um líquido inflamável, então esse fogo vai caminhar, né? e o da direita ele tem ali uma bacia de contenção, que se houver vazamento, o diesel vai ficar preso ali, e o combate ao é é um incêndio é feito de maneira localizada. Então é importante que você... É, vá no teu hospital pergunte e saiba como o seu hospital está preparado para essas questões né, de fornecimento de energia elétrica de emergência o oxigênio a gente tem ele em hospital gás medicinais agora em oxigênio a gente tem no estado gasoso ou no estado líquido ou tem hospitais que fazem que produzem esse gás né? nós temos também o ar comprimido medicinal que ele é fornecido em cilindros como forma de reserva ou utilizando um compressor ou tem alguns hospitais que compram oxigênio no estado líquido e nitrogênio no estado líquido e misturam os dois para fazer o que eles chamam de ar sintético, né? Quando lançaram esse sistema né, no, no país, né, chamavam de, de ar estéreo, né? E aí a gente perguntou como é que eles esterilizavam o ar, né? aí eles mudaram o nome de ar sintético, de ar estéreo para ar sintético, né? porque a gente não esteriliza as nossas redes de gás. Né? E a central de vácuo clínico também, que é uma outra é, infraestrutura importante, né? quando o médico corta a sangue, ele precisa aspirar, ter o campo cirúrgico limpo. Então, as pessoas não valorizam a central de vácuo clínico, mas ela, ela é de extrema importância e a gente tem um risco biológico associado a ela, porque aquelas secreções, os aerosóis de secreções, eles são aspirados para dentro da rede e vão parar na central de vácuo. E é muito comum que a gente tenha a central de vácuo do lado do ar comprimido. Então, eu, o que eu aspiro, a secreção que eu aspiro, levo para a central e ela joga para a atmosfera, o compressor do lado capta, comprime e manda de volta. Então, tem uma série de requisitos. A nossa legislação RDC50, NBR 12188, explica essas fontes de risco e como que a gente pode resolver isso. A gente chama de contaminação cruzada. Né? Então, os cilindros de gás, é importante que vocês saibam que é uma pressão extremamente alta. Os acidentes, quando ocorrem com esses cilindros, eles são de, de elevado grau de periculosidade. É né? muito comum a gente ter é, morte... Quando, esse tipo, quando envolve um tipo de acidente. Para vocês terem uma ideia, a pressão dentro do cilindro desses é de 200 atmosferas, ou seja, equivale a um mergulho de 2 mil metros de profundidade. Então, a pressão é excessiva mesmo. Né? As redes têm que estar sinalizadas né? e os hospitais têm que ter alarmes de baixa pressão nas redes de gases. E mais importante que ter alarme é saber o que fazer quando o alarme toca. Às vezes a gente pergunta, oh, o que, é que você faz quando o alarme toca? As pessoas não sabem responder objetivamente. Então, é, são eventos que impactam o hospital inteiro. É, mais importante do que ter oxigênio líquido no hospital, é ter pressão para tirar ele lá de dentro. Então, às vezes as pessoas não fazem a gestão, pode ocorrer que eu tenha líquido lá dentro, oxigênio líquido, mas não tenha pressão para fazer com que ele saia lá de dentro e nem saiba manobrar esse tanque. Então, é importante que o pessoal da engenharia conheça minimamente as técnicas de manobra, dos tanques de oxigênio líquido, que a gente chama. Então aqui são dessa forma, né? são tanques, eh, são, são garrafas térmicas gigantes, tá? porque o oxigênio ele se liquefaz a temperaturas muito baixas, então a gente precisa de ter esse tipo de, de tanque criogênico, que é um, não deixa de ser uma garrafa térmica. Em caso de emergência, que a foto da esquerda é um, é um incêndio, né? como é que eu faço o gás chegar lá? Qual que é o meu plano de emergência? E, e alguns hospitais utilizam nitrogênio, pessoal que trabalha com pesquisa, nitrogênio líquido, e no caso de ressonância magnética, eu tenho que fazer recarga de hélio com uma certa frequência, diminuiu muito, mas eu acabo andando com esses Dewar's, que a gente chama que são garrafas térmicas menores, acabo andando com isso por dentro do hospital e levando a uma fonte de risco ambulante também, e, e é preciso mapear esse risco e esse processo de trabalho. Alguns hospitais produzem o, o, o seu próprio oxigênio, é chamado de O293, é, é muito semelhante até esse círculo aí, é a usina propriamente dito. Fora isso, é tudo que a gente tem numa central de ar comprimido medicinal. Então é assim, eu, eu gosto muito dessa tecnologia, mas é importante salientar que o hospital deixa de ser um comprador, né, e gerenciar estoque, passa a ser um produtor, então todos os riscos da produção, o hospital fica por conta do hospital. Né. É, os acessórios, o fluxômetro por exemplo, é um caso emblemático, ele é calibrado por uma pressão de 3,5 atmosferas, ou seja, essa escala é verdadeira se a pressão da rede for 3,5 atmosferas. Eu nunca vi uma pressão da rede aqui no Brasil com 3,5 atmosferas, sempre é, é um volume maior. Então, além de eu ter um desperdício, né, eu acabo trabalhando com a pressão desnecessariamente alta e acabo gastando o dobro dos, de, de consumo de gás. Eu tenho um Acabo perdendo recurso. A foto da esquerda abaixo é um padrão americano de conexão. Né? É um sistema de, de conexão automática. E o da direita é brasileiro, assim, é rosqueado. Então, é importante que o usuário é, observe se tem vazamento. Ruído. Né? E não colocar esses fluxômetros desnecessari desnecessariamente nesses pontos. Porque o né, processo de higienização e limpeza acaba esbarrando e o, o, gera o vazamento. Né? Então, é, oxigênio não pega fogo, tá? só para lembrar. Mas você ter um quarto fechado com vazamento de oxigênio, mesmo que seja baixo por um longo período de tempo, você acaba gerando um risco desnecessário. Então, é importante que o pessoal da assistência que está próximo Fique atento a esse tipo de fonte de risco. O, é um, esse aqui é um exemplo de ar comprimido medicinal. A gente tem que ser, à esquerda, você vê um deles, a gente sempre tem que ter dois. À direita, nós vemos o um secador de ar. Só que quando a gente olha para o secador de ar, você vê que a temperatura é de 25 graus, A temperatura deveria estar bem mais baixa, né? porque eu esfrio o ar, condensa a umidade dele e retiro. Quando você olha da foto da esquerda, você vê a umidade condensada no visor, essa umidade vai para a rede, entra no respirador, o respirador para de funcionar de uma hora para outra. Então, nós precisamos de um sistema de filtragem mais adequado, como mostrado na, na foto da direita. E aqui eu mostro uma central. Se você for no seu hospital, se tiver uma foto mais ou menos como essa, você pode ficar feliz. Tanto né? do, do outro lado, então, como a anterior, você pode procurar a ajuda de alguém e, e para checar se a coisa precisa de ser melhorada. Né? O vácuo clínico, né? a grande maioria dos centrais de vácuo no Brasil são, utilizam bombas de vácuo selada à água. Então, essa água entra em contato com secreção e, essa, e esse equipamento entra em contato com a rede. Então, quais são os riscos de contaminação, de eu contaminar a água do hospital, né? e qual é o risco é, de eu contaminar o equipamento e na hora de manutenção, de fazer desmontagem dele, eu acabo eh, tendo eh, um risco ali adicional. Esse é um exemplo de, de bomba de vácuo. Vocês veem aqueles dois eh, filtros pretos lá em cima, onde é feita a descarga. Hoje a nossa norma pede que antes do ar que proveniente da rede de vácuo chegue nesse equipamento, ele tenha, ele tenha que ser filtrado, né, como uma forma de proteger o equipamento e diminuir o risco de descarga de material patogênico. Agora o ar condicionado, é importante aqui eu falar rapidamente para vocês que o refrigerar ar é diferente de climatizar, de condicionar. Condicionar ar, eu condiciono temperatura, pressão ambiente, a quantidade de ar que eu recirculo, a quantidade de ar que eu renovo, a pureza do ar e o nível de ruído. A gente, aqui eu marquei aqui a pressão positiva, a gente usa, por exemplo, em ambiente com paciente imunodeprimido. Já se eu estou tratando de paciente portador de tuberculose, eu tenho que fazer a pressão negativa, ou seja, tuberculose, tudo entra nessa área, sai por um lugar que eu conheço. Imunodeprimido, tudo entra para uma área que eu conheço e pode sair para qualquer lugar. Então, é, essa foto aí, é, é, a gente não vê o que tem o espirro, né, mas só para mostrar como que é um espirro, né, a quantidade de aerosol que gera. Esse é o famoso refrigerador de janela, né, deve ser removido do hospital, é, isso não recircula o ar, é, não atende minimamente a ar e causa uma falsa sensação de segurança, porque fica fresquinho, né? fica agradável, então, e ele fica recirculando o mesmo ar. Foi num desses aparelhos que identificaram o microorganismo que levou a óbito o nosso ministro, né? o, o, o Sérgio Mota, exatamente, que aí criaram a portaria 3523 para disciplinar esse aspecto. A, a maioria dos hospitais usa esse sistema de expansão indireta, eu vi aqui na Fiocruz, tem uma torre, de aquele verde lá, uma torre de resfriamento. Aquela torre de resfriamento é igual aquela placa preta que a gente tem atrás da geladeira. Né? Todo esse dispositivo de refrigeração precisa de uma dela. O importante é que essa água é aquecida, ela é ligeiramente quente, ela pode ser uma fonte é, para a reprodução de legionela, por exemplo. Né? Então, o comum são... É, vou pular para esse aqui. Esse é o sistema mais comum. Eu tenho ali, no fundo, a entrada... Tem duas tubulações, né? Verdes ali, uma entra água gelada, para um trocador de calor, e ela retorna um pouco aquecida, porque ela perde calor para o ar. Naqueles dois dutos, um deles vai para a sala, outro deles retorna da sala. E uma outra abertura que a gente tem no fundo é a quantidade de ar de reposição. Que a gente, então a gente pega um pouco de ar externo, um pouco do ar de retorno, mistura, trata ele completamente e manda para a sala. É muito comum a gente ver sala cirúrgica hoje em dia, vocês olharem o teto ali, o uso de fluxo unidirecional. Né? Agora, num olhar mais atento numa sala, você vê que as bocas de retorno, que a gente chama, elas devem ser mais próximas do chão. Por quê? A mistura do agente anestésico mais nitroso, mais oxigênio, mais ar, é uma mistura mais pesada que o ar. Então, é, acaba formando... É, um colchão ali, né, de, de agente anestésico, né, que no passado era, era, formava uma mistura explosiva, né. Hoje os agentes anestésicos não são mais inflamáveis, mas a norma preconiza que o retorno de ar seja feito pela parte mais baixa da sala. Esse aí, o split, que veio, barateou, né, hoje nós temos vários fabricantes do Brasil... É o mesmo que aquele primeiro que é o de janela. Só que ele é split, é dividido. Né? A parte fria separou da parte quente. Então a parte quente que é o condensador fica fora e o evaporador fica dentro. Igualmente não recomendável para o hospital usado de, de, dessa maneira. Né? É, exemplo aqui de tuberculose. Eu posso ter a, o que o CDC recomenda de 6 a 12 renovações. Aí são um exemplo de 100% de ar externo. Todo o ar que entra é descartado. Eu posso utilizar, reaproveitar o frio, né, a parte, a parte do, do frio do ar, e o, pelo uso do filtro EPA. Então, eu não descarto todo o ar. Eu, uma parte dele eu filtro e reaproveito na concepção de projeto. Os ambientes que têm pressão positiva ou negativa devem ter um indicador na porta e o usuário deve ser treinado a saber se a pressão lá está como deveria estar, né? Trouxe aqui um exemplo também de um, uma cabine para coleta de escarro, né, inalação de pentamidina por exemplo. E aqui uma tabela do CDC que mostra de quanto, por exemplo se eu fizer duas trocas de, hora, de ar por hora nessa cabine e quiser 99% de eficiência na remoção, eu devo demorar levar 138 minutos entre um paciente e outro. E 99,9% 207 minutos. Agora se eu colocar 400 trocas por hora em menos de um minuto eu consigo 99% e um minuto 99,9% então esse é um o tipo de exemplo que não adianta tem que o pessoal da engenharia tem que estar junto com o pessoal da assistência porque essas coisas fica mais, é mais fácil da gente interpretar mas a gente depende da assistência para colocar isso em prática né outros riscos são água quente que pode queimar o choque elétrico é, macro -choque, que é dado ministrado fora do corpo humano microchoque. choque direto do coração, a questão de detenção e combate a incêndio, elevadores, escadas rolantes, os riscos provenientes de construção e reforma, são muitos riscos. Né? E eu queria falar um pouquinho agora, já que terminando, falar um pouco sobre calibração, né, com que frequência, por que, que eu calibro, como é que é isso. Né? Então, o que a gente eh, diz é o seguinte, quem determina a frequência é o usuário, ninguém de fora determina a frequência. O único que determina a frequência, por lei, é a balança, porque o pessoal não roubar a gente no mercado aí, é a balança, o esfigma manômetro e autoclave. As outros, outros equipamentos, quem determina a frequência é o próprio hospital. Então, o que, que eu analiso? Né? Qual que é a contribuição do equipamento com o um hospital? Né? O quanto que ele contribui? Ele é muito importante. Né? O tipo de aplicação, se é uma aplicação de terapia, um equipamento de terapia, se é um equipamento de diagnóstico ou se é um equipamento de assistência. Quer dizer, o equipamento de diagnóstico diagnóstico pode induzir ao erro. Já um equipamento de terapia, como o respirador, que ele pare de funcionar ou que ele administre o volume errado, ou a pressão errada, ele pode causar um dano maior para o paciente na hora da assistência. O risco à vida é que o equipamento vai causar em caso de falha, né? Os requisitos de manutenção. Tem equipamento que não tem muito requisito de manutenção. E tem equipamento como, por exemplo, o um esterilizador, que tem água quente, vapor, altos valores de corrente elétrica, são mais difíceis de manter. né Começa que você tem que mexer com ele já quando ele está frio. né e o fator de utilização, apesar de você ter equipamento, a gente sabe que a assistência tem preferências por equipamentos. Tem equipamentos que eles usam mais do que outros. Tem o um mesmo princípio de funcionamento, são de fabricantes diferentes, um é mais novo e é o mais velho, mas tudo isso. Quanto mais eu uso, maior fator de utilização, mais a possibilidade de desajuste ou de requisito de manutenção. Eu tenho que prever uma quantidade de homem-hora que eu preciso para fazer o essa manutenção, né? e o histórico do equipamento. Se é um equipamento que descalibra com frequência, se não descalibra, a gente vê muitas pessoas comprando calibração todos os anos, e todos os anos o equipamento passa. Então, assim é um custo que você, que você impõe para o hospital, mas não agrega valor nenhum. Então, você ter um critério para definir a frequência de calibração, ou mesmo o que vai entrar no programa de manutenção preventiva ou corretiva, é importante, né? Aqui eu trago um exemplo de uma taxa de gerenciamento de equipamento que combina aquelas equações ali, né? você vai pontuando de 1 a 10 e ele vai te dar o um número. É, 60% em geral as pessoas não incluem no programa de manutenção preventiva e corretiva, né? esperam quebrar para tomar uma, uma ação. Né? Entre 60 e 75 inclui a frequência anual, entre 75 e 95 inclui a frequência semestral, e maior que 95, inclui a trimestral. É um, é um exemplo, né? cada hospital, cada engenharia tem, tem que desenvolver a sua, né? tem literatura extensa sobre isso, não é uma atividade difícil. Né? Queria falar também rapidamente sobre desastres, né? é importante que entender que o hospital preparado para desastre, ele não só deve continuar em operação, como deve ter sua capacidade de atenção ampliada. E eu queria mencionar que nós temos o índice de segurança hospitalar, temos ele em inglês e espanhol, ele permite você avaliar estabelecimentos assistenciais de saúde de alta complexidade e de baixa complexidade. Então, para os engenheiros que estiverem interessado, tem um, algumas, é, um bom pedaço ali que é dedicado a nós profissionais de engenharia, é, e é importante conhecer, ter conhecimento desse material. Também é busca de recalls, eu prefiro buscar já direto no FDA, né, ou no, no MHRA na Inglaterra, são instrumentos de trabalho para a gente. Antes da compra, né, você vai lá, consulta, vê se tem algum recall. Os eventos sentinela da Joint Commission International também é importante acompanhar. Os 10 riscos mais importantes na lista de 2018, todo ano a gente acompanha. Você vê que alarmes ali, está sempre presente nos últimos anos, né? E é uma fonte de risco importante, os alarmes. Né? Eu estou trazendo aqui da série de eventos sentinelas, né? suicídio, por exemplo, você pode, a questão das janelas, a questão do acesso ao quadro elétrico, é, o, o, mistura de gases, né? redes é, cruzadas, gases medicinais, né? o de ventilador, o de fogo cirúrgico, é, desconexões de tubulações, né? muitos equipamentos usam tubulações, é, emergência causada por falha de eletricidade e acidentes com ressonância. Tem, eu olhei ontem, acho que são 59 eventos sentinelas, né? Tem uma boa, uma boa parte deles é de interesse, claro, do, da engenharia. Então, eu trouxe alguns aqui para provocar também o pessoal da engenharia, que eles têm um papel aí nessa, nesse trabalho, aí tem que ser bem trabalhado. Então, como desafios, né, eu trouxe aqui a capacitação e profissionalização, né? Não só dos engenheiros hospitalares, que a gente diz que cuida da infraestrutura, né, dos gases, energia elétrica, elevador, ar-condicionado, é, vapor, águas, os vários tipos de água. Os engenheiros clínicos são mais relacionados com os equipamentos médicos, assistenciais. Né. Os engenheiros biomédicos, que a gente não comentou hoje, que é uma realidade, desde 2007 nós temos já o engenheiro biomédico no sistema CREA-CONFEA, quer dizer, vai ser, vai ser o herdeiro disso tudo aí, pelo né? menos aqueles que ficarem em hospital, né? muitos vão querer para a indústria e de desenvolvimento. Os engenheiros de obras hospitalares, né? porque começou errado na obra, a chance de, de, de acontecer coisa errada lá na frente é, aumenta. Os tecnólogos em sistemas biomédicos, que também são uma realidade, desde 91, o Brasil já forma esse profissional, e eles estão no Brasil espalhados pelo Brasil inteiro. Os técnicos de equipamentos biomédicos, nós temos umas quatro escolas, em Campina Grande temos uma, no Senai temos outra, no Colégio Técnico da Unicamp também temos outra. E os artífices, né? que muitos hospitais, eles, eles são operados por artífices. Então, assim, para eu sair dessa, dessa estrutura organizacional de artífices, é, tem que ter uma mudança aí de, de concepção da, da liderança. Então, é, e compreender né, que nenhuma tecnologia... É, é absolutamente segura, tem sempre o risco embutido. Né? A gente tem que saber descrever um problema, né? reproduzir um... Descrever um problema e reproduzir um defeito. Né? Criar evidências, né? reproduzir. Quando você reproduz o defeito, reproduz o erro, você identifica o risco e como controlar. Administrar os recursos tecnológicos em saúde de maneira profissional, né? importante. E aqui... É, a gente chama de planejamento tecnológico, né? Eu, é, o trabalho todo do nosso ponto de vista começa no planejamento tecnológico. Eu preciso de uma de um plano estratégico clínico, né? O que, que eu vou fazer, né? Clinicamente, é, assim, às vezes a estratégia administrativa fala mais alta que a estratégia clínica, né? Mas você tem as, os indicadores epidemiológicos de uma região, você tem o um problema em saúde ali. Lógico que a estratégia, o plano estratégico clínico, né, deve, deve criar uma estratégia administrativa e a partir daí é que nascem as tecnologias. Se eu não tiver uma estratégia clínica e não tiver uma estratégia administrativa, eu não consigo chegar na tecnologia que eu que eu é, necessito. Então aquela linha da linha tracejada para cima os blocos em azul estão mais ligados ao planejamento, depois que se decidiu mesmo o que, que, vai, que serviço vai se oferecer, qual que é a estratégia clínica, aí a gente define as tecnologias, tendo o dinheiro ali do comitê de orçamento, a gente vai para o mercado, avalia, seleciona, né? é, faz a, a, a todos os custos dos preparativos, negocia, adquire o equipamento, instala, e aí começa a, o gerenciamento tecnológico propriamente dito, né? onde tem tem ali o um pedacinho da educação, né, que é o, eu acho que é a chave aí para essa questão de, de redução de, de riscos, né? Mas pensar nisso, né? Eu preciso a tecnologia que tem no meu hospital, ela existe para quê? Então, quando a, a gente aprendeu esse modelo aí fora do país, né, que, que o pessoal procurou ensinar, e a gente vê que tem hospital que, que trabalha assim e tem hospital que não trabalha dessa forma, então é uma dica importante. Cinco minutos? Está certo. Consegui acabar. Não? Agora, tá? Bom, eu quero imensamente agradecer ao professor Lúcio Flávio, porque é, é, é muito interessante isso, né depois que a gente recebe a apresentação e aí acontece a palestra, né, que Tantas coisas se concretizam na, na cabeça da gente. Né? E, e, enfim, então eu quero agradecer muito pela, pela amplitude da, da abordagem, né? pela, pela precisão. Mas eu quero compartilhar com vocês, antes de iniciar as perguntas, que eu, eu saio daqui hoje mais preocupado, né? com a, ainda mais preocupado com a segurança do paciente no quesito dos aspectos ligados aí a... Não, não apenas o que a gente estava focando mais no questão dos equipamentos médico-assistenciais, mas o conjunto dos equipamentos disponíveis numa, numa unidade de saúde. Então, eu vou começar aqui por uma pergunta que, que eu, enfim, elaborada aqui, é, que, muito em função da apresentação. Quer dizer, há um tal volume de detalhes... Há um tal volume de normas. Claro, muitas delas também estão na responsabilidade do, do engenheiro clínico ou do, ou do engenheiro mais ligado à manutenção, mas há um conjunto delas relacionadas ao uso que estão muito naquilo que a gente chama então do, do operador, né? da, dos profissionais de saúde, que em uma instância são os utilizadores. É. Em outras áreas, como o checklist da cirurgia segura e outros, quer dizer, a questão dos, dos checklists, dos lembretes, tem sido muito adotada. Eu queria te perguntar, e na tua experiência, Lúcio, é, como é que isso tem sido desenvolvido? Quer dizer, Porque não é possível lembrar de tudo ou conhecer todos os manuais ou todas as coisas. O que, é que existe em termos de facilitar isso, além das capacitações, o que pode ser feito, além das capacitações, no sentido de facilitar ou de fazer com que esse profissional de saúde realmente uh, tenha um comportamento de reduzir riscos no uso dos equipamentos? É, no meu ponto de vista, é o treinamento. Né? O treinamento ele passa a ser essencial. Agora, é importante que o engenheiro é, busque, junto da educação continuada, se aproximar, junto da educação continuada, comissão de controle de infecção hospitalar. Agora alguns hospitais eles têm feito uma coisa interessante, que é uma, que é uma, uma uma ideia, né, que que é muito interessante, que é colocar o, o técnico lá próximo da assistência. Então, é muito comum em alguns hospitais, hospitais mais importantes aqui que a gente conhece no país, você ter o profissional lá dentro do centro cirúrgico, você ter ele próximo da UTI, outro já é especialista em imagens. Então, eu tô junto, né? Eu, eu, eu tenho que criar, assim, eu não posso, eu sou um engenheiro, e ficar lá na minha cadeira, sentado, confortável, esperar que as coisas aconteçam. Eu tenho que ir lá e participar e provocar essa discussão. né? E o que eu tenho visto de mais é, produtivo né, é você ter lá o um indivíduo dentro do centro cirúrgico, ele sabe a cirurgia, ele monta a sala, prepara a sala, testa a sala, entrega a sala preparada. Mas aí precisa de ter... Uma aceitação do profissional tem que ter um pensamento da administração de que isso não é um custo, é uma nova forma de trabalhar, né? é um novo recurso tecnológico, é está lá na ponta. Está lá, é ser clínico, né? estar é, perto do paciente, porque é lá que as coisas acontecem. Né? Oh, excelente. Muito obrigado. Bom, uma outra pergunta, é, o, quer dizer, o capítulo 2 da, da RDC 2, de 2010, ele trata, então, da elaboração e da execução do plano de gerenciamento das tecnologias de saúde. Você já na sua apresentação enfim, falou de um conjunto de profissionais, mas evidentemente que isso que nós denominamos aí o engenheiro clínico tem um papel-chave do ponto de vista aí de todo o conhecimento, de toda uma inteligência sobre o assunto. Bom, Quando a gente olha para o Parque Hospitalar Brasileiro, a gente, a gente vê que uma massa importante de hospitais de pequeno e médio porte e que muitos deles, e a grande maioria, a gente sabe que não detém, né, não tem no seu quadro o profissional chamado engenheiro clínico. Então, o que eu queria te perguntar era um pouco como é que secretarias municipais de saúde, secretarias estaduais de saúde, ou mesmo empresas privadas, que, ou né, planos de saúde, operadoras que têm um conjunto X de hospitais, ou, ou de outras instituições de saúde, o que, é que tem sido utilizado um pouco no sentido desse, desse suporte ou de alguma estratégia mais regional de suporte no campo da, enfim, no campo da engenharia clínica mesmo? Eu, eu acho assim, que no, no quadro dessas organizações públicas não tem essa função. Né? Então, é, o ideal era que tivesse esse tipo de função. Agora, a própria RDC 02, ela faculta ali a, a terceirização. Você pode ter, terceirizar esse tipo de serviço. Né? É, tem muitos hospitais que tem, que são tocados, né? a gente diz assim, são tocados pelos artífices. Você não tem um profissional de curso superior ali para fazer essa organização. Então, daí a importância do profissional da assistência que conhece esse tipo de trabalho, esse tipo de profissional, que ele demande isso. Né? Que aí ou vem... Por é, licitação, né? então, é muito comum as cidades do interior. Se, o indivíduo abre um processo citatório, as empresas de engenharia vão lá, competem, a, a, de menor preço que atendeu o, o, o edital, vence. E, porque a formação é, é, é muito. Os cursos de engenharia clínica no passado tinham 1.920 horas, hoje eles têm 400. Né? A complexidade aumentou. Itagônia. A carga agora diminuiu, mas assim, e ainda a gente não tem muito profissional. Agora, a saída né, que eu vejo é o profissional da assistência demandar, exigir esse tipo de suporte, porque ele fica sozinho, né? ele fica sem um apoio que eu acho que é importante. Né? Então, ótimo. A nossa colega Amanda Santos Ribeiro também faz uma outra pergunta sobre o, o plano de gerenciamento de tecnologias em saúde. Então, ela diz. O plano de gerenciamento de tecnologias em saúde pode ser único em se tratando de, um, de uma unidade de saúde que acomoda vários setores de assistência, ou se faz necessário que o plano seja individualizado por, por, por segmento, por, por serviço dentro da unidade? Então, no meu entendimento, tanto faz. Né? Desde que o resultado né, deles individual, individual ou único, resultado seja benéfico, né? O mais comum é que ele seja um só, né? Porque é difícil você desassociar uma, uma coisa da outra. Por exemplo, não, não dá para você fazer um plano de engenharia que envolvendo engenharia clínica sem envolver engenharia hospitalar ou obras, né? Então você tem o aparelho de ressonância nuclear magnética funcionando perfeitamente, mas o sistema de exaustão para caso de quente não, não funciona. Não adianta você ter um monitor cardíaco num ambiente onde tem um paciente deprimido se o plano não engloba o sistema de tratamento diário. Então, eu acho assim, o um engenheiro, é, infelizmente, ele tem que ter a visão sistêmica e tem que trabalhar para ter essa, essa amplitude de, de conhecimento. Né? E, assim, enquanto ele estimular os subordinados, a irem adquirindo esse tipo de, de conhecimento para fortalecer a execução do plano. Eu acho que assim, o plano ele tem que ser sistêmico, tem que ser ponta a ponta, ele tem que incluir ações de obra, né? desde obra até lá na ponta, o equipamento médico operando. Ótimo. Vamos alternar um pouco entre perguntas mais relacionadas à gestão com outras mais relacionadas aos equipamentos. Então, a Cristiane Melo Lino, na verdade, ela faz a pergunta da pergunta, porque ela diz podemos fazer perguntas sobre outros equipamentos que não foram discutidos na aula, tipo autoclaves? Acho, acho que podemos, sem, sem maiores problemas. Então, a gente fica aguardando aí perguntas da Cristiane. A Amanda faz uma outra pergunta, então, ela pergunta assim, o risco de queimadura associado à placa de bisturi elétrico é o mesmo com a placa adesiva e a de metal? Qual oferece mais risco? Olha, os dois, o, é, as duas tecnologias sendo utilizadas da maneira correta, elas não oferecem risco. Agora, as placas adesivas, né, elas estão é, sendo cada vez mais utilizadas e as placas de aço inox têm, é, têm sido pouco utilizadas. O pessoal acaba esquecendo de como que utiliza. Mas as duas sendo utilizadas, elas oferecem bem utilizadas, elas não oferecem risco. A adesiva ela tem uma algumas vantagens, né? porque é, esses equipamentos modernos, através dela, eu consigo medir a resistência do acoplamento. A gente chama de acoplamento elétrico. né Se o, equip... o acoplamento elétrico é pobre, eu vou, vou ter dissipação de calor ali. Se ele é muito bem feito, eu não vou ter dissipação de calor. Então, a adesiva, nesse, nesse quesito de, de impedância de acoplamento, ela é, ela é superior à, à metálica. Mas a metálica, sendo utilizada da maneira como deve, ela não, não, não deve é, produzir esse tipo de acidente que eu mostrei hoje aqui para vocês. Perfeito. Então a Cristiane fez uma pergunta aqui. Ela pergunta, então, ela gostaria de saber se uma autoclave de vapor precisa ser aquecida quando mantida por mais de três horas, sem realizar ciclo de esterilização, mesmo mantendo-a ligada. E se sim, por quê? Olha, a autoclave ela é um equipamento é, que trabalha com vapor, ela tem um gerador de vapor, para eu poder fazer ela funcionar, eu tenho que produzir vapor. E ela tem muita massa metálica. E um, e um dos pré-requisitos que eu tenho é, com a autoclave é manter a estabilidade térmica no interior da câmara. Uma das coisas que a gente faz, nós colocamos, por exemplo... Quatro, é, quatro sensores no plano frontal, quatro no meio, quatro no fundo, um no centro da câmara e um no ralo. São 13, 14 sensores. A diferença de temperatura entre o sensor e o outro não pode ser muito grande, para garantir a homogeneidade da temperatura no interior da, da câmara. É lógico que se eu mantenho uma máquina ligada ela vai estar pronta para uso. Agora, não faz sentido eu não ter ciclos, né? não ter um plano, um mapa cirúrgico, ou as cirurgias que eu vou fazer, não faz sentido eu deixar a máquina ligada se eu, se eu não vou fazer ciclos nela. Né? A vantagem de deixar ela ligada é que você demora menos tempo para aquecer entre um ciclo e outro. Por exemplo, para a gente fazer manutenção em autoclave, o recomendável é esperar ela esfriar. E uma máquina daquela não esfria em menos de duas horas. Né? Você pode... Pode se esquecer. Então, assim, economicamente falando, não é vantagem deixar ela ligada se você não vai ter ciclos. Agora, se você tem ciclos a intervalos regulares, não vale a pena você desligar a máquina. Né? Então, é uma questão econômica, aí, mais econômica e, de, e operacional do que uma questão de segurança, né? manter ligado ou não. Mesmo porque ela só vai partir quando é a partir do momento que ela atingir a temperatura ideal de trabalho. Ela não parte antes disso. né? Não sei se eu respondi a pergunta, mas... É, a Fernanda Lima, em função do... Ela reproduziu alguns dos slides e ela me pergunta em relação à refrigeração e climatização... Então o que, que seria o adequado, se o Claruar de Parede não é adequado, qual seria então a proposta adequada para, para os hospitais em termos de refrigeração e climatização? Tá. No, nós temos é, uma norma é, que é mandada por uma lei, que é a nossa NBR 7256. Você encontra ela ainda, uma versão pirata na internet aí, mas o ideal mesmo seria você comprar uma, não custa caro. É, mas é, essa norma ela define para cada tipo de ambiente a temperatura, a faixa de temperatura, a faixa de umidade relativa, a quantidade de ar novo que eu tenho que colocar nessa sala, para cada metro quadrado de sala, a quantidade de ar que eu posso recircular, que eu posso reaproveitar, o grau de pureza do ar, ou seja, os tipos de filtro que eu tenho que colocar e o nível de ruído máximo que eu tenho que... que manter naquele ambiente. O problema é que essa norma, então essa que é a norma, então é o um ar condicionado, eu condiciono o ar a característica que eu quero, eu defino, eu defino a pressão da sala. Então, vou fazer um exemplo, como é que eu faço pressão positiva numa sala? Olha, se, in... se eu injetar na sala 10 unidades de ar e extrair duas, eu vou ter um residual positivo. E como que eu faço pressão negativa? Olha, se eu tirar 10 unidades de ar de dentro da sala e colocar só duas, eu vou ficar com, com um residual negativo, então é, é importante né tem uma discussão na RDC então querendo mudar a RDC 50 eu sou a favor de mudar a RDC 50 ela está muito engessada, já está muito tempo assim e ela não reflete todas as, as, as necessidades do, do, do país e a, a RDC 50 ela é uma lei, né então ela, ela, manda, ela manda que essa norma seja atendida, agora essa norma não atinge todos os os os ambientes hospitalares não tem não tem nessa norma então a gente usa da manual americana da Ashley a gente usa NFPA 99 americana mas o ideal mesmo é que sentemos nós os especialistas o enfermeiro especialista o médico especialista o engenheiro todos os profissionais a gente avalia o risco e projetamos para o risco né? é essa que que é o que eu defendo né você fazer um projeto mediante aquele risco. Agora, a diferença é clara, né? na climatização você pode ter o controle de todas essas variáveis. Naqueles dois equipamentos que eu falei, refrigerador de janela e o split, você só controla a temperatura e, e alguns aquece, né? aquece ou resfria. Mas você não controla a pureza, não... um, você pega um, um auditório como esse que eu estou aqui, com N cadeiras, é, em pouco tempo, a taxa de, de CO2 sobe, todo mundo começa a dormir aqui, né? E, então, tem essa, essas variáveis, né? O, o, a portaria 3523, por exemplo, ela pede 27 metros cúbicos por hora por ocupante de sala. Então, você tem um consultório no inverno. Né? No inverno, o pessoal desliga o ar-condicionado, não renova o ar, não tem filtragem. Então, assim, é, não tem outro caminho, né? O caminho é você climatizar, colocar o ar dentro das condições que o cuidado que você está oferecendo naquele ambiente exige. Não, não tem como fugir daí. É ótimo. O Carlos Alberto Dias Pinto faz uma pergunta um pouco na uh, compatível com aquilo que eu uh, tinha abordado sobre checklists ou outras ideias. Ele, ele pergunta sobre: e sua experiência? Sua equipe utiliza algum guia de verificação de itens de conformidade? Em caso positivo, qual? por que que o elegeu? Não, não tem uma, uma receita de bolo, né? Não tem essa receita de bolo, é aquilo que eu disse. É, é diagnóstico situacional com planos de ação. Você vai lá, reconhece o risco, avalia a magnitude de risco e propõe as medidas de controle. É lógico que a gente tem os, por exemplo, o Handbook of Clinical Engineering, que foi editado em 2004, né? reuniu aí mais de 60 engenheiro, clín, engenheiros clínicos do mundo inteiro né, por esse nível, é uma fonte interessante. Eu gosto muito para engenharia hospitalar da NFPA 99, que é National Fire Protection Agency. É americana, essa é uma norma, tem uma, uma parte de hospital. O manual da ASHRAE, que é a Associação Americana de Projetistas de Ar Condicionado, o Capítulo 7, é Hospital Facilities. Né? A gente segue... É, o American College of Clinical Engineering, participamos da Associação Brasileira de Engenharia Clínica, que aproveitar e mandar um abraço para o nosso presidente, que é o Alexandre Ferrelli, né? o, o, participo da Amec, que é a Associação Mineira de Engenharia Clínica e Hospitalar, aqui em Minas Gerais, nosso presidente, o Alexandre Chacon. Então, assim, a gente tem esse recurso, mas a receita de bolo não tem. Se eu fosse te dar uma, seria o manual de operação do equipamento e que se você tiver acesso o manual de serviço, que isso é um outro problema, né? Que no Brasil assim, o pessoal dificulta muito o acesso de nós da engenharia ao ao service manual que a gente chama. Esse manual de serviço é tudo que você tem que fazer. Por isso que é importante exigir na compra não, não só de operador, que já é uma obrigação, mas o manual de serviço, que aí aumenta a nossa capacidade de fazer trabalho de maneira mais segura. Mas não tem essa, essa receita, não. Tem vários livros aí, é uma, uma coisa de identificar o risco, medir o tamanho dele e propor as medidas de controle, tá? Amanda diz assim, aproveitando a oportunidade, em relação à NR32, que obriga as instituições ao uso de dispositivos de segurança uh, nos, em relação aos pérfuros cortantes, né? Qual a sua opinião a respeito da interpretação das operadoras de saúde que consideram esses dispositivos como EPIs? Olha, eu fiz, estava é, comentando aqui com o Dr. Vitor, que eu fiz também, sou engenheiro de segurança do trabalho, e militei muitos anos nessa área, milito ainda, dou aula, e eu acho, assim, que essa questão da 32, né, ela arranha o assunto, né, ela arranha o tema, ela foi uma iniciativa, assim, mas ela arranha, ela você procurar o que a gente conversou hoje aqui, o que que fala na NR32, né, não chega nesse desse nível. E eu acho o seguinte, antes de avaliar isso, se é o EPI ou se é a ETC, enfim, eu acho, assim, que existem muitos riscos, né, que são comuns aos trabalhadores e aos pacientes. E eu vejo a segurança do trabalho muito na tela, né? muito assim do lado só do, do, do colaborador. E eu acho que ela poderia dar um passinho a mais, né? se resolveu o cuidado, a segurança do, do paciente, do, do colaborador que trabalha com tuberculose, se fizer mais um pouquinho, você consegue ajudar também na segurança do, do paciente. Agora, o, o, o, a, a caixa né, propriamente dita, eu colocaria ela como um equipamento de proteção coletiva ou alguma coisa assim, né? É um recurso ali para você evitar, não só no, no momento ali na área de trabalho, como também no descarte, lá no, no, na coleta de resíduos, né? Mas, assim, eu acho que a RNR32 é um começo, né? E eu acho que o mais importante é integrar técnicos, segurança do trabalho, enfermeiros do trabalho, médicos trabalho, engenheiros segurança do trabalho, com essa questão da segurança do paciente também, né? que está ali pertinho, está quase chegando ali. né? Então... Ah, só para gente encerrar o assunto das... encerrar não, gente. Complementar o assunto das ela, em função da sua resposta, a Cristiane, então, pergunta. Então, quando a mantenho ligada, não preciso fazer um ciclo de aquecimento? Não, se você mantiver ela ligada, né? quer dizer assim, ela com o tempo ela vai esfriar, né? ela só vai estar é, é, tá preparada, porque assim, quando você põe a carga lá dentro, você resol... ela está ligada, ok? E aí você vai fazer uma esterilização, você vai colocar uma carga lá dentro, vai fechar a porta e vai iniciar o ciclo. Quando você iniciar o ciclo, a primeira coisa que ele faz é remover o ar de dentro da câmara. Para quê? Para que o vapor penetra profundamente na carga. Se tiver ar dentro da câmara, eu vou fazer uma bolha de ar, o vapor não vai penetrar é, totalmente. Então, é, a, a, as autocarrasões modernas elas têm uma programação que ela só começa a contar o tempo de esterilização após a temperatura de esterilização ser atingida, que a maioria das vezes é 124, 134 graus Celsius, que a gente usa mais no Brasil 134, 15 minutos. Então, ela... Ela, é, ela protege você contra isso, ela não vai deixar o ciclo iniciar sem que a temperatura de esterilização, mesmo que ela tivesse desligada ou mais ou menos aquecida, ela só vai iniciar depois que atingiu. atingiu. essa temperatura? Atingiu. Começa a contar o ciclo. Se durante esses 15 minutos de exposição a temperatura cair abaixo do valor aceitável ou subir acima do valor aceitável por um tempo não aceitável, ela aborda o ciclo. Né? Então, depende muito da máquina que você tem, mas as máquinas são preparadas para contar o tempo de esterilização somente depois que a temperatura de esterilização é atingida. Se sem ela não for atingida, ela não, ela não consegue contar o tempo. O Ed, Edvard Mato Júnior, ele pergunta, a respeito de utilização de bomba de infusão em 100 segundos, como prosseguir quando houver necessidade de utilizar a mesma durante o durante procedimento juntamente com o bisturi eletrônico? O que fazer em relação à interferência causada pela, pela radiofrequência? Olha, eu tenho várias várias experiências com isso, mas assim, uma a mais comum é a distância, respeitar as distâncias que o fabricante declara. Agora, tem vários detalhes, né por exemplo, Alguns centros de cirurgia, você vê que, estou imaginando que ele é engenheiro, tá? É, e não se identificou. Não se identificou, gente. né? Mas, em geral, são são três fases ali, né? 110, RST. Então, alguns hospitais, você vê que a mesma fase... Quando o bisturi está sendo alimentado pela fase R e a bomba de infusão também está na mesma fase R, você pode... Isso é comum, são coisas que a gente identifica, né? Às vezes... É a bomba de infusão, é, desculpa, então a distância, né, distância que é um, é um, que é um dos quesitos. E aí tem várias outras particularidades que dependem de, de questões como essa que eu estou dizendo da, das instalações. Né? Mas, assim, a gente usa bomba dentro de centro cirúrgico, né, é, tem, tem procedimento que você precisa de bomba de infusão e precisa do bisturi elétrico. Então, essas são as distâncias seguras e as recomendações do manual, eu não consigo responder assim de maneira geral, mas é muito comum que tenha interferência do bisturi, não só com bomba, mas também outros aparelhos é, de imagens, por exemplo, é, que são por essas causas que eu comecei a falar que estarem na mesma fase, ou tá uma, uma bomba de um equipamento médico na mesma no mesmo circuito que alimenta o ar-condicionado, então o ar-condicionado trabalha com altas correntes e equipamentos médicos trabalham com baixas correntes. Né? Daí a importância dos projetos complementares elétricos, aí a questão da obra, né, da segurança que começa na hora. Okay. Então, nós temos aqui perguntas aí para <risos> invadir a tarde. mas é, A Joana Ferreira diz, boa tarde, Lúcio, excelente apresentação. No caso de os prédios antigos ou que não possuem recursos para reforma, qual seria a alternativa central de ar-condicionado? Bom, a Jo é uma, uma colega antiga, né? A gente já trabalhou juntos, algumas algumas brigas, né? Jo, a Jo hoje está tá em Brasília e curiosamente a gente conversou um pouco, né? Mas a... ela ela ela fala de, de os pais antigos e que, ou que não tem recursos para reforma, então o que fazer como alternativa em relação a montar uma central de ar condicionado? O Jo, o que eu aprendi aí em termos de, de qualidade, principalmente olhando a Joint Commission International, que é uma que a gente gosta de estudar, é que assim, no mínimo, você tem que ter, na verdade, assim, ela, ela, é, você tem que ter um plano, né? Tem que ver, tem que ter um projeto, tem que, ter, tem que começar a fazer alguma coisa, né? Eu, eu concordo com você, que você pegar um sistema... De 200 TR ou de 400 TR da noite para o dia é um impacto violento. Né? Mas o hospital ele não pode é, ficar paralisado por essa situação. Ele tem que, que comprar um projeto, ele tem que fazer um plano de. de, de, de, de como se diz? É, para incorporar essa tecnologia. A gente sabe que é uma instalação cara, que é impactante, mas o hospital também tem que criar evidências demonstrar evidências que ele quer resolver esse problema, senão não é um hospital de qualidade, então não dá para você é, é, querer se posicionar como um hospital de qualidade, mas você não tem nenhum projeto, eu tenho um projeto, então o projeto tem um custo, né? o projeto tá certo, olha, eu vou implementar esse projeto, comprei um projeto para implementar em parte. chegou uma verba, eu vou fazer uma sala cirúrgica, Mas eu vou fazer a outra, eu vou fazer uma UTI, não tem jeito, é, a menor, a, o menor gasto que ele tem que fazer é um plano, é o mínimo que você deveria cobrar ou exigir de um hospital que se compromete a cuidar de pacientes de uma forma segura. O que não dá é para deixar no split e no é, refrigerador de janela. Eu te fazer uma pergunta, é, a respeito da da questão da tecnovigilância e a notificação de eventos adversos. Né? Então, quer dizer, quando a gerência de risco sanitário foi criada lá no início dos anos 2000 e com a tecnovigilância, a gente deu um passo à frente importante no sentido de tornar aí a questão do uso dos equipamentos mais seguro. É, houve, enfim, algumas atualizações, eu estou citando aqui também a RDC 67 de 2009, mas ao mesmo tempo, a gente ainda tem uma baixa captação enfim, de, ocorrer, né, de, de, de eventos adversos relacionados ao uso de equipamentos médico-assistenciais. Queria te perguntar, você que tem enfim, muitas aulas e circula pelos hospitais brasileiros, você tem visto que os hospitais têm um sistema de notificação que, que incorpora a notificação desses eventos? Tem usado o Notivisa? Se você vê, depois da notificação, uma, uma, uma lógica também, então, de melhoria de processos, de modificação dos processos, no que diz respeito ao uso e à gestão desse tipo Olha, isso é uma questão é, delicada, né? Mas assim, é, o que eu tenho visto, na verdade, é, assim, nós da engenharia, o pessoal cobra muito da gente a manutenção preventiva, cobra muito da gente a calibração... É, e a gente faz isso, né? A gente faz a manutenção preventiva, faz a calibração e até um dia eu já, já entrei numa discussão, não foi muito bem aceito meu, meu o posiciona, meu posicionamento, mas o eu acho que tem alguns furos aí, né? Porque a maioria dos, dos hospitais não utilizam o número de série do equipamento no prontuário do paciente. Então eu tenho um bisturi calibrado, tenho um testificador calibrado, ou, ou não tenho, enfim... E ocorreu um, um acidente, ok? E eu tenho que fazer o caminho... Primeiro que é comum que o pessoal destrua o cenário, né? A velocidade da, da próxima cirurgia, o cenário não fica ali, né? Então, se eu tenho todos os meus equipamentos calibrados, número de série, faço tudo direitinho, mas esse número de série não acompanha o paciente, para que, que eu estou fazendo tudo isso? Né? Para que, que eu estou gastando esse dinheiro, né? Para que, que eu gasto esse esforço em calibrar, em manter, em checar, e fazer isso, aquilo, aquilo? que outro, se disso. Então, o primeiro problema que eu vejo é esse, né? E tem um certo receio, né? De eu notifico ou não notifico? O, pessoal não... o indivíduo não consegue reproduzir o problema, né? Porque se tem um problema, tem. Vamos reproduzir e Se eu consigo reproduzir, eu cheguei na causa, né? E aí eu fico mais seguro para fazer uma notificação. Então, é, eu vejo esses, esse, essa, esse um pouco de receio, um, um pouco de falta de voz ativa, de chegar e olha, o, o número de série tem que ir no prontuário, porque como é que eu garanto rastreabilidade? Eu garanto rastreabilidade só da engenharia para dentro e da engenharia para fora. Excelente. Então, é, eu vejo que ainda é um pouco fragilizado apesar de ter os, os sistemas. Né? Uma morte, uma excelente. A Fernanda Lima, lá do Mato Grosso do Sul, Pergunta: Que tipo de engenheiro nos hospitais de alta complexidade deveriam ter para evitar os maiores eventos, sentinelas, segundo a Joint Política? Eu acho que engenheiros apaixonados pelo que fazem é o mais importante. A formação, porque tem muito isso, né? Você, você pode, você não. Pode, tá. Hoje a gente tem os engenheiros biomédicos que estão começando no, no Brasil, né? Estão começando, são 2007, estão começando, estão sendo muito absorvidos pela indústria, né? Porque a indústria mais árvore, ela Sim. ela já pega essa turma e bota para produzir resultado, né? Mas, assim, é, eu acho que a gente precisa de três frentes de trabalho. Uma turma que é boa de obra, que gosta de uma obra, que, que sabe fazer a obra acontecer sem atrapalhar o hospital, dentro das normas, com segurança. A gente precisa de um grupo bom de infraestrutura, né? de ar-condicionado, de água, de eletricidade, de gases medicinais, de esterilização, de elevadores, de iluminação, de eletricidade, geração de emergência. É um mundo, são centenas de tecnologias, de circuito fechado de TV, telefonia, internet, e precisamos dos engenheiros que gostam dos equipamentos médicos, mas o mais importante é que eles saibam conversar entre entre eles, né? Eu sou um pouco suspeito que eu já estou com, com muita experiência, né? Então eu aprendi muita coisa, mas é uma carreira profissional, né? Se você se você quer atuar nessa área, fazer diferença, é melhor que você tenha essa visão sistêmica, né? Alguns para ficar hospital em hospital, eu acredito que essa visão sistêmica a capacidade de contribuição e o resultado vai ser muito maior do que você ter muitos especialistas. Né? Olha, eu vou fazer uma pergunta que a gente não costuma muito ter aqui, mas eu acho que é um colega, acho que um colega da área de engenharia, assim, que, enfim, percebendo toda a sua proficiência e experiência, ele diz o seguinte: sou engenheiro da área de projetos elétricos e mecânicos. Me especializei em engenharia de segurança do trabalho. Estou finalizando a pós-graduação em engenharia biomédica. Busco me atualizar e ser um profissional com formação multidisciplinar. Mesmo assim, não estou conseguindo ter uma oportunidade para entrar na área médica hospitalar. Gostaria de pedir algum conselho, algum direcionamento sobre como devo agir. Como posso conseguir uma oportunidade na área de engenharia clínica? Então, é, é o seguinte, né? a gente... É... assim a gente a gente costuma pensar que são as empresas que têm que escolher a gente mas é o contrário é a gente que tem que escolher as empresas né? então a primeira coisa que você tem que a engenharia clínica é muito amplo né eu posso fazer engenharia clínica hospital maternidade hospital ortopedia hospital de cardiologia hospital geral hospital de câncer qual engenharia clínica você quer fazer então assim, O mais importante é você ver o que, que você quer fazer, o que, que você é bom, é, o que, que você gosta, aquilo que te move mesmo. E você descobrindo isso, aí você já, já sabe uma coisa importante, que é o que você quer fazer. Aí você vai encontrar os hospitais que oferecem aquilo que você quer fazer. Tá certo? Conhecendo esses hospitais, não tem outro caminho, é estudar. O hospital, estudar missão, visão, pensa, valor, objetivo, meta, relatórios do ano passado, projetos, e ver se aquilo vai bater com você. A partir daí, você começa ir, aí é o seguinte, aí tem que ir para cima, né? De alguma forma, você tem que ir para cima. Ou vai bater na porta, ou manda uma carta para RH, faz um currículo diferenciado, mas assim, o mais nós, somos, nós temos 6 mil hospitais no Brasil, por baixo, né? Mais de 200 mil consultórios clínicas pequenos. Não temos engenheiro é, suficiente. E a, e, a, e a vida profissional é uma, é uma carreira, né? são 20, 30, 40 anos. Hoje em dia é 40 anos, acho que vão, vão querer usar a gente por 40 anos. Né? E se você gostar muito, você não vai parar nunca. Então, assim, às vezes, começa pequeno, começa pelo que você seja, já domina, seja, mexe com um projeto elétrico mecânico, então vai estudar lá o sistema intermédico, vai estudar a que são gases medicinais, vai estudar um pouco de climatização, ver as particularidades, né? e aquilo que eu disse, é bater na porta, mas bater na porta de alguém que você acredita, de alguém que você acredita. Não espere ser escolhido, não existe isso. Né? E enquanto isso não acontece, continue se preparando, porque oportunidade só é oportunidade quando você está preparado, senão... Se eu não tiver preparado, a oportunidade é para os outros, não é para você. Né? Então, espero aí que dê uma dica para você. Ok? É, Muito uma... ótimo. O nosso colega, que é o médico João Lucena, ele só, só está fazendo um comentário, mas que eu gostaria de reproduzir. Vitor, gostaria de parabenizar pela propriedade do tema e o Lúcio Flávio pela clareza da apresentação. Lembrar que a segurança do paciente não se restringe ao ato de cuidar. E uh, um outro colega, mas esse é o um engenheiro clínico, que é o Márcio Vale ele pergunta a você, você concorda com a contratação de empresas de engenharia clínica para hospitais públicos a menor preço como serviço comum? Engenheiros e técnicos com os menores salários possíveis? Márcio, primeiro um abraço aí, tá? Eu sei que você está tocando um ponto num ponto nervoso, né? Mas eu acho assim, que essa questão da 8666 né, é o menor preço para o, o, o, o atendido no edital. Né? Se o indivíduo atendeu o edital, aí é o menor preço. Agora, o que eu acho sobre isso, Márcio, em, não só na, na, na pública, quanto na privada, é que a terceirização sem um, um, um cérebro dentro do hospital é... É, no, no longo prazo, no curto prazo pode ser uma maravilha, mas no médio e longo prazo é ruim. O interessante é você ter uma inteligência dentro do hospital e essa inteligência ali dentro da organização, junto com as pessoas, vão escolher o que terceirizar e o que não. Né? Eu sei que você está se referindo aí a algumas competições que são injustas aí na né? no mercado no Brasil muito grande, difícil de acompanhar isso, mas o meu pensamento sobre terceirização é essa: só só terceirizar se você tiver um, um, alguém dentro do hospital com autonomia para fazer a gestão sobre o terceiro. Senão, não, não rola, né? como diz o Corinthians. Bom, a gente está caminhando aqui para encerrar, mas como a oportunidade de ter o professor Lúcio também não é, se diz, não é todo dia, a gente vai esticar um pouquinho mais. E só ah, a, a, a Mag Carvalho, ela pergunta. Entendemos que a usabilidade está associada aos riscos, isso ficou bem claro na apresentação. Mas enquanto quanto ao desenvolvimento de equipamentos médico-assistenciais mais intuitivos e menos complexos voltados para a equipe de saúde assistencial? Conseguimos observar alguma iniciativa das indústrias nessa questão? Parabéns, ótima apresentação. Então, a questão da usabilidade, né ela tem sido, a facilidade de uso, né, o ease of use, tem sido discutida aí por nós aqui desde os anos 90, né, um pouco antes. Mas o que eu vejo é que no, no, na, na indústria nacional, ela está tá dando mais importância para esse tipo de trabalho. Eu acho que o, o pessoal da indústria, do, do desenvolvimento, né aquela coisa que tem fim, né ela vai, desenvolve o um produto ele tem que aprender, no meu ponto de vista, a chamar o usuário, colocar, mesmo, mesmo as questões mais simples, como você está colocando um aplicativo, uma coisa mais simples, eu acho que tem que envolver o, o operador, né? ele que vai dar o veredito final, mas assim, é uma coisa, é uma atividade que está aumentando, a gente vê alguns estudantes de área biomédica, ou mesmo engenheiros clínicos, que preferem essa área, e, e, e, e onde eles conseguem atuar, é na incorporação antes da compra, né? Então é, é o único momento que ele, ele consegue avaliar, estabelece os critérios ali, avalia o quão fácil o equipamento é de usar, põe uma pontuação, critério objetivo, tem um score, e isso acaba influenciando muito na, na escolha, né? Às vezes você, você deixa de, de, de, de comprar um equipamento porque ele não tem tem uma característica ou outro que não foi aprovado pelo usuário e se o usuário não aprova fica difícil, né? Nós vamos aqui, então agora, a última pergunta. Eu, eu queria também perguntar ao professor Lúcio se, como tem outras perguntas e outras pessoas também que, acho que pelo visto, também querem continuar a conversar, se o e-mail pode ser usado para uma foto de, de, de acesso e com o tempo vai respondendo. Né? Então, a gente vai finalizar com uma pergunta da Amanda, Amanda Santos Ribeiro, que ela diz a manutenção preventiva e corretiva do equipamento em dia, garante o aumento do tempo de vida útil deste ou devemos seguir a orientação do fabricante? Então, o fabricante ele faz uma, uma, uma, uma orientação porque ele não sabe quando você vai usar. Imagina seu carro. É, o troca de, de amortecedor de carro é cada 60 mil quilômetros, em geral. Agora, se anda sozinha no carro, que é para cinco pessoas, só anda em estrada de asfalto, você não vai trocar a cada 60 mil quilômetros. Então, tem que ter uma, uma ponderação ali. Outra coisa, às vezes o pessoal faz manutenção preventiva muito intensa, numa frequência muito alta, aumenta o risco de você colocar um problema na manutenção, esquecer é um parafuso, esquecer é um ajuste. Então, é, é o que eu digo, assim, você tem que ter os critérios de inclusão, né? de preferência, esses critérios de inclusão sejam compartilha, compartilhados com o usuário, com a administração, porque o usuário às vezes gosta de muita frequência, mas a administração não gosta porque vai muito só em hora e que fica muito muito longa né, agora se eu não faço nada aumenta o risco, então é que aquilo que eu falei por último, os critérios de inclusão, quais os critérios, são? alguns equipamentos a gente vai esperar quebrar, não deixa quebrar que o dia quebrar o cuido, não tenho gente para fazer isso, mas isso com critério, eu particularmente procuro envolver a enfermagem, a administração, representante do corpo clínico e engenharia, a gente pontua junto, aos pontos de contribuição, risco a vida em caso de falha, requisito de manutenção, chegamos numa taxa de gerenciamento que aceita por todos e definimos em função da frequência se chega na equipe, né, no tamanho da equipe. Então tudo isso, a administração fala em dinheiro, o, o, o médico e, o, e a enfermagem estão mais preocupados com o resultado ali na nesse, do desempenho, né? Então você põe todo mundo ali numa mesa e decide junto. Eu não recomendo Decidir é, como engenheiro sozinho, né? trazer toda essa responsabilidade para vocês, tem que ser compartilhado e entendido por todos. Tá? Bom, é, engenheiro, quase lamentavelmente, mas a gente realmente precisa, precisa encerrar. E eu queria passar a palavra, antes de me despedir, mas passar a palavra ao professor Lúcio, para que ele possa, enfim. Não, eu só queria agradecer, porque para nós aqui da, da engenharia é importante né, a gente sair do quadro da manutenção, do organograma, né, sair, do, tirar a manutenção do organograma né, e botar a engenharia ali. Né, nós precisamos de engenheiros, né, de engenheiros dedicados, que gostem de trabalhar nessa área. Não é só uma questão de dinheiro né, é questão de gostar mesmo, porque... É, precisa, né? A gente vê que precisa. Então, o mercado é muito grande. Eu queria agradecer essa oportunidade de poder estar falando para a equipe que curte o, propósito, o propósito aí que eu sei que é uma grande. Muito obrigado. Bom, eu queria muito, muito, muito, muito agradecer ao professor Lúcio Flávio. É, realmente, assim, acho que foi um momento, assim, uma tarde de muita aprendizagem e acho que foi interessante, porque eu acho que nós conseguimos aí ao longo... Não só da apresentação, mas também da variedade de perguntas, falar um bocado dos equipamentos, porque, no final das contas, eles são o um grande objeto de trabalho, mas acho que foi muito interessante a sua abordagem, assim, de mostrar é, enfim, assim, essa amplitude. Eu não quero nem só me referir à gestão, não, quer dizer, a quem interessa esse assunto, quem deve ajudar na tomada de decisão. Acho que várias respostas tuas, essa questão, quer dizer quem está na gestão, o pessoal da engenharia, o pessoal que está na linha de frente do cuidado, quer dizer, mostrando que, na verdade, os temas que a gente abordou hoje, ou, quer dizer, avançar no sentido de ter mais segurança no uso dos equipamentos, mais globalmente falando, depende muito fundamentalmente também desse engajamento meio coletivo, né? quer dizer, não é o engenheiro toma as decisões, ou quem está na ponta toma, ou quem é o gestor, quer dizer, não pode olhar só para o recurso. Não pode só olhar para o desempenho, mas também não só, só quem domina a técnica também não consegue sozinho, porque muitas dessas decisões, de fato, impactam financeiramente ou impactam no desempenho. Então, nós estamos encerrando. Esse, como vocês sabem, sempre o nosso webinar já fica direto no, no, no Facebook. Então, ele já, a partir de agora, ele já está já lá no Propares aprimorando as práticas de saúde. E daqui mais ou menos alguns dias a gente também já vai ter ele editado e já no, na, também no propales.net. Então, agradecer a todos que colaboraram para a qualidade dessa transmissão, desse webinar, nossa equipe toda, o pessoal da TVQ e em particular aqui o nosso convidado de hoje, o professor Muito Lúcio Flávio. Flávio. Muito obrigado e até logo e até a próxima. Nos reencontramos em agosto. Um abraço, tchau, tchau.